Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Do outro lado, eu sou a professora Gabi Beccali e hoje a gente vai falar de um velho conhecido nosso que é o concurso da FAB, da Aeronáutica. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre o edital deste ano. Bora lá então, vamos começar, vamos para o que interessa. Bora lá, com psicologia nova, é claro, né? Vamos lá, edital da FAB, então, né? Edital que saiu agora no ano de 2022, mas para ingresso em 2023. Veremos que as etapas acontecerão ao decorrer deste ano de 2022, mas o início né, lá do curso de formação, de fato, começará somente no ano que vem, em 2023. Bora lá, então? Inscrições. Bom, gente, as inscrições já estão para se encerrar, então fiquem atentos e atentas a isso. Inscrições se encerram dia 13 de março agora, de 2022, e a prova vai acontecer no dia 12 de 6 de 2022, uma vaga para psicologia, né, como a gente já previa né, nos últimos anos, a quantidade de vaga para psicologia na FAB realmente é essa, uma vaga, mas você só precisa de uma vaga, não é mesmo? E a banca, a banca sim é algo novo, tá galera? A banca é a Fundação Guimarães Rosa, então a gente vê aí uma alteração da banca, uma banca nova no concurso da FAB. O que, que isso significa, professora? Bora lá! Vamos entender, vamos falar um pouquinho dessa banca. Essa banca não é uma banca com tradição no campo da psicologia. O que, que isso quer dizer? Que a gente não vai achar uma quantidade exorbitante de provas né, de psicologia anteriores propostas e feitas elaboradas por esta banca, ok? Então não é uma banca contradição no campo da psicologia, ou seja, a gente vai continuar estudando pelas provas anteriores da aeronáutica. Principalmente porque a gente vai ver no finalzinho deste vídeo que os conteúdos programáticos não sofreram nenhuma alteração. Os conteúdos programáticos são os mesmos do concurso do ano passado. Iguais. A banca mudou, mas os conteúdos programáticos permanecem os mesmos. Né? Então, a gente continua aí tendo atenção para as provas anteriores. A gente vai olhar essa banca também? Sim, é importante, mas vocês vão perceber que essa banca não vai ter muitas questões no campo da psicologia até por isso já vou responder uma pergunta que é bastante recorrente né tanto para mim quanto para a professora Rayane que é a minha colega que ministra esse curso comigo no Psicologia Nova colega né professora Rayane que inclusive entende muito de fábio porque já esteve lá dentro né então o que que acontece no nosso curso do Psicologia Nova né as pessoas perguntam muito professora, o curso vai mudar totalmente, o que eu faço? Eu compro o curso de novo, não compro? Galera, o que eu posso dizer é, a base do curso vai permanecer a mesma, porque o conteúdo programático permanece o mesmo. O curso teve sim algumas atualizações, né? e terá ainda mais algumas atualizações, mas a base do curso permanece a mesma. Por dois motivos. Primeiro, os conteúdos programáticos permanecem os mesmos. Segundo, a banca mudou, é fato, mas essa banca não é uma banca com grande tradição no campo aí da psicologia, ok? Então, não, te, não teremos aí questões, né, muitas questões de psicologia para adicionar. Uh, e mesmo assim, mesmo as, as provas que essa banca já fez para gente, são provas já antigas, tá? Então, é isso. A base do nosso curso permanece a mesma, ok? Bora lá. Coloquei aqui, inclusive, gente, que é uma outra pergunta que sempre me fazem, né? As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de encontrar o edital da FAB. Não conseguem encontrar o edital. Eu coloquei aí o caminho das pedras, tá? Coloquei aqui, ó, o site direitinho lá onde vocês acessam. Aí dentro do site vocês vão em admissão e seleção. E depois no exame de admissão ao é estágio de adaptação de oficiais de apoio. Lá vocês encontram o edital. E algo que eu digo recorrentemente quando eu coloco aqui uh, gravações de vídeo de análises de editais é estude o seu edital. O seu edital é seu primeiro material de estudo. Principalmente esses editais de áreas militares que envolvem aí diversas etapas e tem questões muito específicas tem que ler o edital. Tem que ler o edital com muita calma, com muita cautela, ler o edital inteiro. Não fique só com esse vídeo aqui. Esse vídeo ele é resumido, traz os principais pontos do seu edital. Mas é preciso, é importante, aliás, é crucial que você leia o edital completo, ok? Bora lá, remuneração inicial aí, gente, mais ou menos 8 mil, mais 8 mil líquido, tá? Esse valor, ele já deve estar, tá, inclusive, já readaptado, já atualizado, tá? Mas a gente colocou aí uma média. E não é temporário. O que eu especifico que não é temporário? Outra dúvida que as pessoas têm muito, né? Dentro dos concursos militares... A aeronáutica, né? A, a Marinha, o Exército, comumente a gente tem duas formas de ingresso, né? Uma forma lá do serviço militar voluntário, né? Que é o temporário, e a forma de ingresso do concurso, efetivamente, ali da carreira. Aqui a gente está falando de concurso de carreira, é carreira mesmo, tá? Concurso de carreira, não é vaga temporária, aquele temporário de oito anos, né? Que comumente a gente vê por aí. Não é isso. Aqui a gente tá falando de concurso de carreira mesmo. Ok, bora lá, valor da taxa de inscrição para a prova é R$130,00, e aí a gente fala das etapas. Concursos militares, de uma forma geral, uh, possuem diversas etapas. Etapas que não são tão do comuns nos outros concursos aí que a gente costuma ver por aí, né, de forma geral. Então, é importante a gente saber entender como é que são essas etapas, tá? Bora lá? Primeiro, prova escrita. Prova escrita a gente já conhece, prova escrita tradicional e clássica aí no campo dos concursos, né? Prova escrita, então, a prova escrita, ela tanto elimina quanto ela classifica. Só que além da prova escrita, né, que a gente vai ver mais adiante em que a gente vai ter português, a gente vai ter psicologia, a gente vai ter redação também, além dessa prova escrita, a gente tem outras etapas aqui na FAB. Verificação de dados biográficos profissionais, é uma etapa que não classifica, mas que ela elimina. Inspeção de saúde também eliminatória. Inspeção de saúde, gente, de uma forma bem breve, bem resumida aqui, é você apresenta diversos exames, né? Exames de imagem, exames clínicos lá, para verificar que você está apto ali, tá? Inspeção de saúde. O exame de aptidão psicológica também acontece, também é uma etapa eliminatória, né? Comumente consiste ali na aplicação de testes psicológicos, basicamente. O teste de avaliação do condicionamento físico, também uma etapa eliminatória. E aqui, uh, vou gastar um tempinho um pouco maior, um pouquinho mais de saliva, gastarei aqui para convencê-los de que não tenham medo do TAF. É óbvio que o TAF é uma questão real e realmente vai acontecer. E cada um tem que verificar a sua possibilidade ou não. Mas não deixe de fazer uma prova porque tem teste físico, né, galera? É possível, é possível sim fazer TAF. Eu, por exemplo, já fiz dois, fiz da Marinha, fiz da Polícia Civil também. E é possível, treine direitinho, se prepare minimamente, que é algo... Uh... Não tão complicado assim, tá? Claro que varia, né, gente, de, individualmente isso de ser complicado ou não, mas, enfim, de verdade é algo possível, treine direitinho, ok? Primeiro, é, primeiro tente, né? Primeiro comece a treinar, veja como é, faça ali, né? Uh, fa, faça ali como se fosse de fato o dia do seu teste físico, lá ali quando você tá na sua academia, enfim, se for necessário você tiver condições, contrate um profissional, né, da, da educação física para te ajudar, Galera, mas não deixe de fazer a prova por isso. Pelo menos tente. Vê lá, vê como é, né? Faça ali seu treino. Vocês vão ver. Acreditem em mim que, que é possível sim, tá bom? Procedimento de atero-identificação complementar, também eliminatório. Validação documental também eliminatória. Eu marquei aqui, galera, até a data do, do teste físico, que é uma outra questão importante. Vejam, os testes físicos ocorrerão lá. Do dia 3 de outubro até o dia 7 de outubro. Estamos em março. Tem... Muito mês pela frente aí, então é possível sim treinar, ok? Até por isso destaquei bem aqui as datas de quando acontecerão aí os testes físicos, ok? Bom, e depois, não é uma etapa do exame como as, que eu, as quais eu acabei de falar aqui, mas depois lá, né, quando você já ficou bem colocado, enfim, você é convocado aí, Pro curso, né? Esse curso ele vai durar 17 semanas e ele acontece lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, tá? Esse curso acontece em 2023. Ele não é uma etapa do exame, mas de alguma forma ele faz parte aí do processo. Então, destaco aqui para vocês também, é algo muito comum, né? Aqui chama de estágio de adaptação, mas a gente também vê como nome de curso, de formação, também é algo muito comum, tá? Nos concursos militares e em concursos policiais também. Bom, quadro de localidades aqui, então, vejam, onde ocorrerão as provas escritas por todo o nosso Brasilzão, tá? E destaquei aqui para vocês todos os locais onde serão realizadas as provas escritas, né? O final lá, principalmente as últimas etapas que acabam acontecendo lá em Minas, só lá em Lagoa Santa, mas a etapa da prova escrita, por exemplo, dá pra fazer aí por Brasil afora, tá? Então, vários lugares aí de aplicação da prova escrita. Bom, as provas escritas terão as seguintes disciplinas, a prova escrita vai durar 4 horas e 20 minutos e vai ter as seguintes disciplinas. Gramática e interpretação de texto. Gente, eu não coloquei a que eu esqueci de colocar, mas se eu não me engano são 30 questões de, de gramática e interpretação com peso 2, tá? Conhecimento especializado, psicologia, se não me engano também 30 questões, mais com peso 3. E redação, elaboração de um texto manuscrito, dissertativo, argumentativo, em prosa, sobre assunto da, da atualidade, máximo de 30 linhas. Então vejam, a redação é sobre um tema geral da atualidade, né? O tema do ano passado, aliás, deu bastante rebuliço aí, um tema interessante, verifiquem lá nas provas anteriores, os temas anteriores, né, das, das redações. Bom, então, redação de um tema geral é, é diferente, gente. Não é aqui uma questão discursiva de psicologia. É uma redação sobre um tema da atualidade, ok? Máximo de 30 linhas, então. Possuir, no mínimo, 18 e no máximo 32 anos de idade em 31 de dezembro de 2023. Isso aqui é, um, é algo real, um fato com o qual a gente tem que lidar. Tem limite de idade. Limite de idade é algo que aparece, que é comum, mais uma vez, em concursos militares, né? Então, tem aí esse limite, sim, de 32 anos de idade em 31 de dezembro de 2023, ok? O prazo de validade do certame né, vai, se, vai acabar em cinco dias úteis a contar da data subsequente à matrícula. Isso é importante a gente dizer também. Por que, que o concurso da FAB, diferente de outros concursos gerais que a gente vê por aí, é um concurso que acontece todo ano, né? Já tem aí alguns anos que a FAB vem todo ano com uma vaguinha para psicologia. Exatamente por isso, gente, porque o prazo de validade desse concurso, ele se encerra, tá vendo, logo depois da matrícula, dias depois da matrícula, por isso que é um concurso que comumente a gente vê acontecer ali anualmente, todo ano vem pelo menos, vem uma vaguinha, né, para psicologia. Uh, nos últimos anos, pelo menos, isso tem acontecido na aeronáutica. Diferente dos concursos gerais que a gente vê por aí, que a validade é de, muitas vezes, de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Não. Nos concursos militares, aliás, de uma forma geral, não é isso que costuma acontecer. Né? A validade, ela costuma ser diferente mesmo. E a matrícula e o início lá do curso de formação vai acontecer em 2023, tá? Em 16 de janeiro de 2023. Já se imagine lá em 16 de janeiro, gente. Nessa matrícula, nesse início de curso aí na FAB. Bom, o primeiro tenente estagiário que conclui o estágio de adaptação com o aproveitamento estará em condição de ser nomeado primeiro tenente. Então você entra o primeiro tenente estagiário, né, na época aí do estágio de adaptação e depois concluído o curso, o curso de formação, você é nomeado então primeiro tenente. Ao término do estágio, o primeiro-tenente servirá na organização militar escolhida, conforme disponibilidade, de acordo com a classificação que houver obtido aí no, no estágio de adaptação. Isso é legal, da gente fala também, é outra pergunta bastante recorrente, né? Onde será a localização? Galera, esse é um concurso nacional, né? Então, via de regra, você poderá ser localizado nos mais diversos locais aí do nosso país quem escolhe isso é a aeronáutica que vai te dizer para onde você vai tá curso de psicologia nova já falei um pouquinho né mas volto a, re a repetir o nosso curso tem a mesma base tá para você que já era no nosso saiba disso nosso curso terá a mesma base porque os conteúdos programáticos são os mesmos e mesmo com a mudança de banca a banca não é uma banca com grande tradição na psicologia tá então ter sim teremos atualizações já fizemos, inclusive, algumas atualizações, mas a base do curso é a mesma. Bora lá! Vamos falar um pouquinho mais do teste de avaliação do condicionamento físico, né? Que é algo que precisa e às vezes temem, tem muito temor dele. Bom, vamos entender como é que ele funciona. A gente, para o sexo masculino, flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo, né? O apoio pro sexo masculino são 21 repetições e para o sexo feminino são 12 repetições, sem limite de tempo, tanto para homens quanto para mulheres, tá? E tem aí duas tentativas, com limite de 3 minutos entre elas. Já a flexão e extensão do tronco sobre as coxas, abdominal, pro o sexo masculino 34 repetições, pro o sexo feminino 29 repetições, aqui sim a gente vai ter um limite de tempo de 1 um minuto. E a corrida, para finalizar, sexo masculino 2, 200. Sexo feminino 1650. Aqui a gente também tem um limite de tempo, um limite de tempo aí de 12 minutos, ok? Façam o que falei, por favor. Tentem, treinem, façam aí uma simulação, vocês vão ver que é possível sim, tá? Bora lá falar um pouquinho dos conteúdos programáticos. Como eu já disse, gente, os conteúdos programáticos continuam os mesmos do edital passado. Ok? Não houve, então, alterações. Os conteúdos continuam os mesmos, né? Vamos destacar aqui Psicopatologia com destaque mais que especial para o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, que a FAB adora, cobra demais esse livro. Vamos destacar aí, então. Gente, é isso. Finalizando uma análise bem breve mesmo, um dos principais pontos digital da FAB. Lembrando que temos aí tradição, né, nesse curso, uma tradição com colocações muito interessantes aí com o nosso curso. A professora Rayane está comigo nesse curso. Mais uma vez lembrando aí que ela é uma grande conhecedora da FAB, Ok? Bons estudos por aí. E vamos que vamos. Tchau, tchau.